Senhor Criador de tudo, Deus e Deusa Agradeço pelas estrelas, pelos planetas Agradeço pelas formas da natureza Agradeço pela história que nós carregamos Agradeço pelo além desconhecido que criaste Senhor, teu reino é o poder e é a glória Senhor Criador de tudo, Deus e Deusa Agradeço pelas estrelas, pelos planetas, pelas formas da natureza. Agradeço pela história que nós carregamos. Agradeço pelo além e desconhecido que criaste. Senhor, teu reino é o poder e a glória. Senhor, Criador de tudo, Deus e Deusa. Agradeço pelas estrelas, pelos planetas. Agradeço pelas formas da natureza. Agradeço pelas... Histórias que nós carregamos, agradeço pelo além e desconhecido que criás. Senhor, teu reino é o poder